Incrível! Aprenda 3 exercícios para emagrecer o rosto em casa sem cirurgia, com apenas 10 minutos por dia. Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde, já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e ative o um sininho de notificação para o YouTube sempre te avisar assim que eu postar um vídeo novo. Nesse vídeo eu separei para vocês 3 exercícios poderosos, para você emagrecer o rosto e deixá-lo com um aspecto mais fino então preste muita atenção no vídeo e assista ele até o final para você ter um melhor entendimento os exercícios para o rosto têm como objetivo fortalecer a musculatura além de tonificar, drenar e ajudar a desinchar o rosto, o que pode ajudar a eliminar o queixo duplo e diminuir as bochechas, por exemplo. É importante que esses exercícios sejam realizados de frente para o espelho, todos os dias para que se possam notar os resultados. Número 1. Exercício para eliminar o queixo duplo O exercício para eliminar o queixo duplo tem como objetivo fortalecer os músculos do pescoço e ajudar a eliminar a camada de gordura que forma o queixo duplo. Para fazer o exercício, é necessário sentar, apoiar o braço em uma mesa e colocar a mão fechada embaixo do queixo, formando um punho com a mão. Em seguida, empurrar o punho e pressionar o queixo, mantendo a contração por 5 segundos e repetir o movimento por 10 vezes. 2. Exercícios para diminuir as bochechas esse exercício promove a contração dos músculos da bochecha, o que resulta na diminuição e, consequentemente, afinação do rosto. Para fazer esse exercício, basta sorrir e forçar ao máximo os músculos da face, mas sem fazer força com o pescoço. O sorriso deve ser mantido por 10 segundos e depois relaxar por 5 segundos é recomendável repetir esse movimento pelo menos 10 vezes. Número 3, exercícios para a testa. Os exercícios para a testa têm como objetivo estimular a musculatura local. Para fazer esse exercício, basta franzir a testa, tentando aproximar as sobrancelhas o máximo possível, com os olhos abertos e manter essa posição por 10 segundos. Em seguida, relaxe o rosto e descanse por 10 segundos e repita esse exercício 10 vezes.